De boas a todos! Valtinha, Tudo bem? Já tinham saudades do vídeo não é? Isto agora é só Miguel Oliveira, é só André Ventura, e vídeos de motos que vocês gostam nada não é? <risos> bah, está tudo bem aqui com, com, com o pessoal, com a laranjinha, Covid não atacou aqui, está tudo porreiraço! Uh, as férias estão aí, não sei se já foram ou se ainda vão ser, como sabem, eu nunca digo por onde é que eu ando, por onde é que eu fui, ou se já fui sequer, a única coisa que eu queria aqui dizer é, queria dar aí um grande abraço a todos os amigos motovloggers, todos os simpatizantes também, e toda a gente que vai participar neste 5 Encontro Nacional de Motovloggers e Simpatizantes, ok? Vá, maltinha, eu espero que vocês curtam, é que façam vídeos, ok? Quem, quem quiser a cara escondida que fique em casa porque isto aqui é, é, é o que é e, e façam muitos vídeos e façam umas curvas valentes mas estou a isso, ok? Vá, maltinha não tenho mais despeço-me e fui! Bom convívio, bom convívio!